Neste vídeo vamos tomar contacto com a página de edição de uma view e perceber como está organizado o interface, quais são as peças que o compõem e como é que ele progride de uma configuração básica para uma configuração avançada. O acesso à edição das views existentes no nosso projeto faz-se na página da lista das views, em Structure Views, Uh, onde estão listadas todas as, as views e temos como primeira operação o Edit e este link dá-nos acesso direto à página de edição daquela view selecionada em específico ou então, quando visitamos uma página de uma view, temos o contextual link relacionado com a edição dessa view. Se clicarmos aqui, somos imediatamente reenviados para a página de edição dessa View em questão. E temos uh, logo à partida um, um painel bastante completo uh, da edição da View e que já conhecemos grosso modo. Sabemos que esta primeira parte diz respeito aos displays e à configuração da view edição. Se repararem, nós temos aqui um link o Edit View Name Description. Ao clicar nesta área temos imediatamente acesso à, uh, ao nome de máquina uh, que demos à, à view, ou, desculpem ao nome que demos à view e podemos alterá-lo, editá-lo nesta altura. O nome de máquina não é alterável. Um, também podemos uh, adicionar tags e podemos alterar a descrição da nossa View. Portanto, isto nós fizemos via Wizard, a Description e o Woman Readable Name, o nome que demos, e temos uh, acesso na página de edição da View à alteração destes metadados, ou seja, destes dados acerca da View e sobre a View para uma melhor identificação e uh, consulta rápida pesquisa. Vamos colocar como tags nesta view, uh, lista, porque o que nós vamos ter no final é lista, podemos querer pesquisar todas as listas que temos no nosso site, e vamos por público, porque efetivamente é uma lista uh, que não é para o, o staff, ou seja, para as pessoas que trabalham e que estão no background, mas para o público em geral, portanto esta vai ser uma view pública. Fazemos um Apply e temos então os novos dados eh, relativos a esta View. Um aspecto interessante eh, e que convém sempre lembrar, o próprio Views o recorda, é que enquanto não gravarmos, estas alterações eh, não têm efeito eh, permanente. Portanto, convém termos sempre o cuidado de fazer o Save sempre que editamos qualquer aspecto da View. Uh, voltando à View, e ela só uh, fechou por causa de, efetivamente, estarmos uh, com o Overlay. Uh, voltando à View, temos então uh, esta secção do topo mais de metadados e dos displays, que depois, à medida que formos avançando, vamos percebendo melhor. Reparem que o display default é o master. Nós, na configuração da View, escolhemos que criamos o um master visível e o master uh, poderá funcionar sempre como a base quando nós criamos novos displays, significa que vai buscar a configuração uh, deste master, tudo o que está aqui configurado vai ser assumido no novo display. Mas isso não é forçoso porque nós podemos uh, ter uma página com uma determinada configuração que é ligeiramente diferente do master e podemos rapidamente uh, clonar essa página e ter uma versão de página semelhante a esta, em que vamos fazer variar um elemento, e não querermos usar o master. Portanto, isto depois vai depender um pouco daquilo que nós queiramos, na realidade, criar e reutilizar. Mas a ideia dos displays e o adicionar um display, um display tem que ver com a forma como o view vai mostrar os dados, como é que ele vai apresentar esses dados, se vai apresentar em página, em bloco, num anexo, via, portanto, utilizando o, um, o feed e um feed associado a um bloco, a uma página ou qualquer outro display, portanto o feed não é autónomo. Um entity reference que isto tem que ver ou está relacionado com o facto de usarmos uh, e termos disponível aqui na nossa instalação o um módulo uh, Uh, references, Entity Reference, e isto dá para criar listas específicas para alimentar a seleção de referências com que queremos relacionar os nossos dados. E um, um, a forma de bloco. Portanto, uh, outros displays podem ir surgindo à medida que vamos instalando módulos é o caso também do, do EVA, não é? o Entity uh, Reference, portanto, com, com o display, o, o EVA, quando o ativarmos, vai surgir aqui. De qualquer forma, nós vamos voltando e vamos explicando e explanando cada vez mais cada um destes conceitos. A ideia aqui agora é percebermos que esta é a parte principal ou a secção principal de edição da View. Temos aqui a edição do Auto Preview ou Preview, com o, o, toda uma informação de SQL, porque nós assim definimos na nossa configuração do Views e no interface do Views, dissemos que queríamos ver a query e que queríamos também uh, informação sobre as estatísticas. E temos então uh, os resultados, como eles vão ser mostrados e montados na página, que foi o display escolhido. Temos sempre aqui a forma de verificar como é que o display Está a funcionar como é que está a trabalhar. Uh, o, o, a configuração, e é aí que nos vamos centrar agora, uh, pode ser recolhida, não é? E para, para vermos melhor o preview, e uh, temos imediatamente aqui três colunas se repararem, estas duas colunas dizem respeito a uma configuração que podemos considerar básica da View, básica porque são aspectos mais comuns, mais alterados, mais, mais facilmente alteráveis e, e, e frequentemente alteráveis. E depois temos uma secção avançada que eh, exploraremos à medida de, de, das nossas necessidades e que também requer uma, um domínio melhor do que é que faz o View e de como faz o View. Se repararem, cada uma das colunas está uh, organizada em secções. Temos, por exemplo, aqui a secção do Title, do Formato, dos Campos, dos Filtros, da Ordenação, uh, da Page Settings. Aqui nós temos um Page Settings, ou seja, a configuração da Page, porque o Display é Page. No caso de ser bloco, será Block Settings e por aí adiante. Portanto, esta secção inicial da coluna central é sempre a da configuração do display. No caso da page tem um, um path, um caminho, ou seja, um urdo. No caso também optámos por colocar um menu, sabemos que é o um notícias topo, que é o que nós vemos no nosso site, mal entramos, temos logo acesso no main menu e também uma secção para permission, quem é que pode ver esta, esta view. Nós vamos depois entrando cada vez em mais detalhes e explicando cada uma destas possibilidades, mas a ideia aqui é explicar rapidamente e para que verifiquem logo o que é que faz cada uma das secções e para isso vou recolher já o Advanced para não fazer confusão e centrarmo-nos na configuração básica. E começávamos então pelo Title. Enquanto que este Display Name aqui Uh, é, é, portanto, um, um display name que não uh, é visível uh, para, o, para o público em geral. Isto é administrativo. No caso deste title, que está aqui, e assim, este é público e é o que vai aparecer no topo da página, neste caso, o display page, na, quando as pessoas efetivamente clicam no. Uh, no menu e é o que vão encontrar este título, não é? que é o que será o título da nossa View que nós demos na configuração da View. O formato tem que ver com a maneira como nessa página o conteúdo vai ser exibido, com que base, com que estilo. Neste momento o estilo utilizado é uma lista simples. Uma lista, uh, unformatted list, mas temos outras opções e outras ainda podem surgir à medida que formos instalando módulos e ativando módulos com tri. E é configurável uh, o estilo, um, o formato da, da page aqui. Também vamos te, uh, escolher mostrar conteúdo ou uh, simplesmente campos. Ou uh, a própria Rendered Entity. Nós sabemos também que entrar em mais detalhes para já ficarmos com o Content e é com isso que vamos funcionar no imediato. Mas nós podemos dizer ao Drupal que, queremos, que não queremos que ele nos dê um Content já preparado para mostrar, um, que, queremos antes os fios Porque reparem que eu não tenho nenhum controle uh, neste display. Neste, neste, neste, nesta seleção. Ele apresenta-me o título, apresenta-me o Submitted by Susana, uh, de, um, de uma, uma data, neste formato, o, o body, um, um teaser, portanto, um, uma forma abreviada aqui do body, e apresenta-me as imagens e eu não tenho controle especial nisto, portanto, este é o output, content, por defeito, uh, dado pelo Drupal. Portanto, ele tem uma template que utiliza e apresenta este formato para todas as, neste caso as notícias, as entrevistas e reportagens, baseando-se neste content. Se eu passar à situação de fields tenho um maior controle e posso não só uh, definir que não quero mostrar o nome do o autor do artigo, pôr a data de outra forma, uh, colocar outros campos que aqui não estão visíveis e que eu quero visíveis, etc. Posso depois controlar. Mas isto é o que é que, o que, é que eu vou mostrar, se uh, efetivamente campos específicos e colocados por mim, ou se a proposta, a sugestão, de uh, resumo, neste caso resumo, dada pelo Content do Drupal. Também uh, estando a usar o Content, percebe-se porque é que não temos os fields ativos, ativos. Porque, efetivamente, se eu chegar aqui e uh, em vez de conteúdo disser que quero aplicar uh, fields, reparem que uh, tenho automaticamente os títulos que é o único campo e é, por defeito, preenchido e passo a ter esta secção para adicionar novos campos, ou seja, vamos voltar à situação anterior e reparem que eu poderia fazer Override, esta ideia do Override também, não só o gravar, mas também o fazer Override, ou seja, quero que o que eu vou agora editar seja só aplicável nesta page, então fazia o Override. Como quero, na realidade, que se aplique a todos os displays, apply all e uh, volto à situação uh, inicial. E reparem que temos a situação inicial. Ou seja, uh, nós podemos, então, escolher aqui o tipo de formato, fields, no caso estarmos a trabalhar com fields, os filtros... Reparem que a nossa view é de conteúdo publicado isto é uma segurança Drupal para garantir que não é mostrado ao público conteúdo que não esteja publicado ou que ainda esteja em fase de, de estar a ser ultimado. Portanto, as pessoas poderiam esquecer se este filtro Ele coloca-o lá por defeito, portanto, queremos conteúdo publicado, sim. E ainda está com o tipo artigo. Lembram-se que quando criámos no Wizard não só queremos artigos como reportagens e entrevistas. Ora, o que vamos fazer é uh, alargar a select de opções. E reparem que uh, ao clicar, não é? eu posso editar, tenho a lista de todos os tipos de conteúdo e ao contrário do Wizard, em que era forçado a escolher um único, eu aqui posso ter mais que um. Reparem que não deselecionou o artigo, porque isto é multi-seleção. Aplico a todos, não há problema nenhum aplicar a todos os displays. E temos, efetivamente, agora aqui notícia de que o content type já está alargado aos nossos, aos nossos três tipos de conteúdo, que era o que nós queríamos e não conseguimos fazer com o wizard. O Sort Cratíria é o cronológico sendo o mais recente no topo, tudo bem, pode ficar. E todo o resto, já vimos aqui o Page Settings. O header e o Footer são secções que nós podemos, numa View, apresentar num, num cabeçalho. Portanto, a View pode ter um cabeçalho, mas também pode ter um rodapé na, na parte inferior e uh, geralmente utiliza-se o weather e o footer para uh, dar instruções às pessoas, para colocar uh, logos, ou uh, imagens, indicações, enfim, pode ter muita utilidade. Também pode ser utilizado para embeber outros displays, uh, numa portanto, mostrando tudo numa mesma view. Uh, o, o potencial do Weather e do Footer foi alargado com a versão 3 do, do, do, do Drupal. E vamos fazer aqui uma coisa curiosa no Weather. Uh, o Drupal, uh, por, por defeito, ap, uh, apresenta aqui uh, a possibilidade. Portanto, reparem que eu, se utilizar o Global View Area, posso embeber views. Aqui coloco um texto normal. E o interessante também é que o Result Summary uh, já vão perceber o que é que. O, o que é que se pode fazer com isto? Portanto, eu posso, por exemplo, uh, apresentar o uh, número, de uh, o total de uh, ocorrências daquela view. Tenho aqui algumas, uh, digamos, uh, indicações uh, que podemos usar, algumas expressões que podemos usar e poderíamos para traduzir isto ou então não colocar sim nada. Mas, mas a ideia é utilizar aqui algumas formas abreviadas de ter algumas contagens e, e, e é interessante verificar isso, a forma simples como, como se faz isso. E reparem que eu tenho 52 itens entre reportagens, entrevistas e artigos sem ter que, digamos, contá-los ou que calculá-los pelo número de páginas. Uh, o view continua a, a pedir o save, portanto estão a ver. Um, o pager é esta parte, é tudo o que vai controlar uh, aqui a navegação entre páginas, também é possível usá-lo no bloco. A parte do advanced tem que ver com o contextual filters, que são filtros, tal como estes, mas são filtros dinâmicos, depois veremos como é que isto funciona. As relationships é uma secção em que nós adicionamos eh, relações para eh, uma, uma tabela base, neste caso estamos a usar uma, uma tabela de conteúdo, podermos alargar a outras tabelas e a outros, eh, digamos, a outras eh, consultas. O No Results Behavior é para prever as situações em que a View não apresenta resultados, o que é que se mostra ao utilizador, convém sempre prever o comportamento, nestes casos. O Exposed Form veremos depois, e está relacionado com os filters, os, o Sort Criteria o Pager, uma forma de nós darmos a possibilidade às pessoas de um, elas próprias selecionarem os critérios uh, para filtrarem os, os seus os resultados como querem. E depois ainda tem outros aspectos relacionados com, desde a parte do, do, do theme, de como é que podemos mudar as templates do Views, até um, algum um, trabalho com caching, um, enfim, AJAX, etc. Que depois também veremos em pormenor. Vamos guardar a nossa View. E... Um, Tal como era objetivo nesta, nesta secção, alteramos os content types. Já vimos que temos aqui um maior controlo, muito diferente do, do Wizard. E podemos alterar toda uma série de elementos, e nada é, digamos, definitivo quando criamos o View. Neste painel, temos então uma edição que vai crescendo em nível de exigência da esquerda para a direita. E uh, à medida que formos explorando uh, as Views e todos estes detalhes, vão verificar que o, o controlo é extremamente poderoso. Aquele controlo que o Views nos dá ao criarmos as nossas visualizações e todos os displays e estilos que queremos aplicados nos displays.